No Brasil, não é permitida a candidatura avulsa. É imprescindível que o eleitor que pretende ser candidato em 2020 esteja tanto com o seu domicílio eleitoral quanto com a sua filiação partidária regulares até o dia 4 do 4 de 2020. Esse prazo é o de seis meses antes da eleição, prazo exigido por lei. Agora, se o estatuto do seu partido dispuser em suas normas prazo maior que esses seis meses, o que vai valer são as normas estatutárias. Portanto, entre em contato com os representantes partidários daquele, daquela agremiação que você pretende se candidatar e assim evitar problemas que possam interferir no registro da sua candidatura, podendo causar o indeferimento. Um abraço e até o próximo.